Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Meu Amigo Eurípides Barzanufo Uma obra do Grupo Marcos Capítulo 12 Desobsessão As atividades do grupo são realizadas duas vezes por semana. Obviamente, não percam nenhum dia. E você... Vai perder a chance de viver intensamente as verdades espirituais? Foi lá que eu vi um dos tratamentos de desobsessão mais intensos e marcantes que se possa imaginar, o de Dona Meca. Imaginem só, os desmaios da mãe de Eurípides eram por causa da influência de espíritos obsessores. Após as comunicações, com os tratamentos de paz e com as preces, ela fica totalmente curada. Eurípides, que desde menino tudo fez para curar a mãe querida, fica exultante. Certa vez, ele comenta, Foram décadas de sofrimentos terríveis, e tudo por ignorância. Ele ampara todos os que a perseguiam, na reunião e em desdobramento, pois sai conscientemente do corpo e observa o mundo espiritual com mais lucidez do que nós observamos o mundo material. O sentimento de gratidão de Eurípides a Deus, que sempre foi intenso, amplia-se nesses momentos. Sentimento que Eurípides sabe transformar em ação e compreensão a favor de todos. A cada dia, ele se dedica mais e mais a cuidar dos sofredores e a esclarecer a todos sobre as verdades espirituais. Alegria ou tristeza, ele transforma em ação e doação. É incrível ver seu inesgotável amor e senso de dever. Um dia serei como Eurípides, mesmo que demore incontáveis séculos. Só quem já sentiu a beleza que a devoção produz pode entender meu desejo. Eurípides interrompe meus pensamentos. Sonho acordado? Não, só penso. Lembra-se do sonho que você me contou? Sim, Entende agora as graves consequências da ignorância sobre a mediunidade? Minha mãe sofreu ataques espirituais desde a adolescência e não sabia como se defender. Muitas pessoas que sofrem como ela são até internadas em hospícios por causa da mediunidade, que é fenômeno tão natural quanto falar, olhar e andar. Sim, é até assustador pensar nisso. Precisamos fazer algo. Faremos, amigo. Faremos. Os amigos espirituais nos apoiarão e mostraremos ao mundo que a mediunidade é natural e deve ser ensinada a todos. Ensinaremos por etapas, com teoria e com prática. Fala Eurípides Convicto. Eu não sei o que as afirmações de Eurípides significam exatamente, mas sinto que ele está inspirado ao pronunciar essas palavras. Sinto que é como um comando que vem do alto, das esferas elevadas da vida espiritual. Abraço. Despedimos-nos. Capítulo 13 – A farmácia Esperança e Caridade Ainda em 1905, Eurípides funda a farmácia Esperança e Caridade. O trabalho é imenso, e ele, infatigável. A farmácia faz remédios com plantas medicinais indicadas mediunicamente por Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Eurípides. Um trabalho sensacional. Um dia, em um momento de folga, converso com a dona Amália, fiel amiga e auxiliar do Eurípides. Pergunto como Eurípides consegue receber tantas receitas, totalizando mais de mil fórmulas por dia, comentando que não entendo como isso é possível. Ela sorri e conta o método de trabalho de Eurípides, Bezerra de Menezes. Inicialmente, Bezerra transmite as mensagens pela intuição mediúnica. Quando o sistema nervoso ligado à intuição está cansado, ele inicia a transmissão pela audição. E, após o cansaço dessa faculdade, apresenta as receitas pela evidência. Quando não dá mais, ele usa as mãos de Eurípides pela mediunidade mecânica. Meu Deus! Eu canso só de imaginar tanto trabalho mediúnico todos os dias! Eurípides sabe aproveitar os minutos. Após uma pausa, Dona Amália continua. E tem outra coisa curiosa. Ao lado da indicação dos medicamentos, Bezerra sempre indica leituras espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis, ou Roma e o Evangelho, de Dom José Amigó e Pellicer. Eles, Bezerra e Eurípides, bem que combinam. Conclui Dona Amália sorrindo. Voltamos ao trabalho. Capítulo 14: A Mensagem em 1906, Eurípides tenta reorganizar o liceu sacramentano. Consegue em parte, mas, ao afirmar que ensinará Espiritismo, os pais retiram seus filhos da escola. Eurípides jamais se negaria a falar da doutrina espírita, que é a lógica que guia a sua vida. Com o fechamento definitivo do liceu, ao ver suas salas vazias, ele se sente solitário e abatido. Chora e faz uma prece silenciosa. Sente os fluidos de uma elevada entidade, tem vontade de escrever e se assusta com o que acontece. Uma força superior e amorosa move-lhe o braço e, de forma inconsciente, ele escreve a seguinte mensagem. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, a serva do Senhor. Capítulo 15, O Colégio Allan Kardec. 27 de janeiro de 1907. Data da fundação do Colégio Allan Kardec. No colégio, Eurípides emprega os métodos de ensino mais interessantes que existem. Ensina a pensar, criticar, auxiliar e a conhecer a mediunidade na prática e todos os dias. Eurípides veio proclamar a verdade e quer que façamos o mesmo. Ele é invencível. A origem do colégio Allan Kartec está na espiritualidade superior. Ele é acessível a todos os que estão dispostos a assumir suas responsabilidades espirituais e a servir aos necessitados de ajuda material e espiritual. Algumas histórias do Colégio Allan Kardec serão narradas neste livro e outras em livros futuros. Hoje, os alunos de Eurípides movimentam-se no espaço e alguns reencarnaram. Vão atuar mais uma vez na Terra, de forma direta, sob a orientação do mestre de sacramento. Muitos acontecimentos serão revividos por jovens e adultos que buscarem uma vivência cristã na atualidade. É o que nos garante Eurípides Barsanulfo. CAPÍTULO 16 O PRIMEIRO DIA o ambiente é de expectativa e de alegria. Os antigos alunos voltam e novos chegam querendo uma vaga. A dedicação e a bondade de Eurípides vencem toda oposição e má vontade. A aula inaugural de Eurípides é inesquecível. Como me disse o professor Milton Wilson, o irmão que mais o ajuda no colégio, Eurípides é um misto de ternura e severidade. Amo alunos e os necessitados até a devoção extrema, mas quer de cada um o melhor. A aula explica como funcionará o colégio. Eurípides a inicia com estas palavras. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos. Aqui adoraremos a Deus pelo estudo, pelo trabalho e pela devoção aos que mais precisam. Sois espíritos imortais e assim sereis tratados. Espera-se de cada um atenção, devotação e companheirismo. Teremos três cursos, o Elementar, o Médio e o Superior. As avaliações serão feitas pelo desempenho ao longo do ano e em novembro teremos provas orais em que todos serão interrogados por mim, pelos outros professores e pelos visitantes que aqui comparecerem. Após a avaliação, teremos um festival artístico com a participação de todos. Teremos aulas de astronomia, dissecaremos animais e plantas, tudo isso para melhor compreender as leis da ciência, que são divinas. Às quartas-feiras, teremos aulas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Estudaremos a evolução espiritual desde as antigas civilizações até a atualidade. Como em tudo, uniremos teoria e prática. Ensinarei para todas as turmas astronomia e espiritismo. Aos que quiserem desenvolver a faculdade de cura em suas diversas modalidades, teremos um programa fundado no Evangelho e no Saber Essênio. O aprendiz deverá cuidar de enfermos, seja durante o dia ou a noite, porque só é digno da assistência dos bons espíritos o médium que prova sua devoção aos que sofrem, amparando-lhes. Faremos sorteios dos que, em períodos alternados, cuidarão dos obsidiados que não podem ficar sozinhos. Em duplas ou trios, vós os amparareis durante a noite, e isso vos tornará fortes. Nas aulas de Espiritismo estudaremos passo a passo a evolução espiritual, para que não vos enganeis de que é imensa luta evolutiva e que deveis participar dela, lutando contra si mesmos e contra as imposições do mal, mantendo sempre a serenidade e a firmeza. Vos darei provas da imortalidade por meio da vidência, da audiência, do desdobramento, da materialização do transporte de objetos e da telepatia. Atentai que os fenômenos mediúnicos não são para o vosso simples deleite, mas para vos assegurar de que, tanto quanto existe a realidade material, visível, existe a realidade espiritual, que tudo estrutura em harmonia. Sabei que essas lições vos obrigarão no futuro a amparar a outros, o movimento espírita nasce, seu futuro glorioso dependerá de vossa conduta. Não mais se deve ocultar as verdades espirituais a ninguém. Não mais. Amados alunos, muito se espera de cada um de vós. Quando necessário, desvelarei os vossos compromissos espirituais assumidos antes da atual existência, para que, Sabendo, não fujais de vossas responsabilidades. Tornai-vos dignos do amparo que os espíritos que dirigem os destinos humanos depositam em vós. Um dia, sereis espalhados pelo mundo, e se exigirá de cada um o testemunho de fé e de firmeza, porque muito recebereis, e aquele que recebe a luz tem o dever de ampliá-la. No futuro... Em nova encarnação, eu vos dirigirei do mundo espiritual por meio de muitos espíritos. Vós, no momento certo, devereis unir-vos novamente em uma união de missões a serem executadas. Estarei convosco em vários pontos do mundo. Algo nos unirá, o amor à verdade e ao dever. Ainda jovens, mais uma vez sereis chamados... Não vos deixeis envolver pela loucura do prazer e do comodismo. Meu coração conta com cada um de vós. Estarei sempre convosco. Orai, e o Senhor permitirá que eu vos ampare. Sabei que é vosso dever mostrar coragem e firmeza até a vitória final. Este é o desejo do Senhor, nosso Mestre Jesus. Acordo banhado em lágrimas... E trêmulo. Começaria naquele momento uma aventura espiritual que se desdobraria nos séculos futuros? Aguarda ansiosa a hora da inauguração do colégio e a oportunidade para falar com Eurípides. Capítulo 17 – A Inauguração Tudo é semelhante ao sonho. Apenas Eurípides não fala tão detalhadamente da missão que nos seria exigida no futuro. Todos cercam Eurípides, todos querem estar próximos a ele. As crianças, os jovens e os adultos, os alegres e os tristes, os saudáveis e os doentes. A todos ele transmite paz. Eu não voltaria para casa sem falar com ele. Após todos partirem, Eurípides vai cuidar de alguns enfermos. acompanho o Muitas vezes é a única maneira de conversarmos. Ele não para. Depois de conversar com uma senhora idosa, pede que eu a ajude a tomar o remédio. Ela se queixa de que mora sozinha e de que é muito difícil saber como tomar os medicamentos corretamente. Eurípides apenas olha para mim e eu entendo o que devo fazer. Assumo o compromisso de acompanhá-la para aplicar passes e ajudar a tomar a medicação. Eurípides sorri. Essa é a sua maior fonte de alegria, ver que nos tornamos bons, mesmo com alguma dificuldade. — Sonhaste novamente, imagino — diz Eurípides, sorrindo com tranquilidade. — É verdade o que sonhei? — Conte-me o que você se lembra da experiência de desdobramento — Narro-lhe todo o sonho, ao que ele responde. — Muito bom. Guardaste uma boa lembrança de nosso encontro. — Mas é verdade tudo o que você disse? — Sim. A evolução requer esforço infatigável e coragem. — Mas como é possível estarmos sendo preparados para uma tarefa daqui a mais de cem anos? — Existem preparações bem mais longas. A do codificador envolveu milênios. Não se assuste com cem anos de trabalho, nem é tanto. Indispensável é aproveitar o minuto que passa e, assim, rapidamente, conquistamos séculos de paz. E os outros que estavam presentes, eles vão se lembrar? Todos lembrarão no momento oportuno. Aqueles que têm a mente confusa, emoções desregradas e viciações, só lembrarão no momento em que forem socorridos das regiões inferiores, após uma encarnação infeliz. Outros lembrarão agora e na próxima encarnação, porque permanecem fiéis ao compromisso. Muitos lembrarão após lerem uma descrição de nossa reunião, ou sentirão que estão ligados ao nosso grupo. Cada um terá lembrança ou sentimento do compromisso quando for necessário, seja por meio de médiums sérios e experientes, intuições ou avisos durante os desdobramentos. Que fascinante! Um só é o espírito. Mas muitos são os dons. Explica Eurípides. Chegamos à frente da casa de Eurípides, já é meia-noite trinta. Ele vai fazer a contabilidade da loja do pai, dormir um pouco e, às quatro horas, iniciar o receituário da farmácia. Despeço-me. Haverá algo mais fascinante do que a mediunidade espiritualizada? Penso, enquanto olho para as estrelas distantes. Capítulo 18 Curso do Evangelho de Jesus É chegada a quarta-feira, dia do curso do Evangelho com Eurípides, que chega uma hora antes para conversar com alunos e visitantes. Obviamente, eu também vou. Às duas em ponto, ele vai para o salão e senta-se à mesa. Os alunos fazem silêncio. Até o Jipe, o cachorro do Eurípides, fica quieto debaixo da mesa. Todos se preparam por 30 minutos, em silêncio. Uma vez ele me falou da importância do silêncio para o equilíbrio emocional e para o desenvolvimento espiritual. Quando ele viveu como essênio na época de Jesus, desenvolveu uma profunda compreensão do universo e das várias faculdades mediúnicas, inclusive da telepatia, porque sabia ficar em silêncio. Na questão 772 de O Livro dos Espíritos, os espíritos falam do erro que é o voto de silêncio, mas ensinam que o silêncio torna o espírito mais livre e facilita o contato mediúnico. Pontualmente, como sempre, ele toca uma campainha, ergue-se e ora o Pai Nosso. Assim ocorre o primeiro fenômeno mediúnico do estudo. Toda a cidade ouve a oração de Eurípides mesmo nos sítios distantes. É um fenômeno de efeito físico maravilhoso. Depois começa o debate, em que participam alunos de todas as idades. Tem alunos de 4 e de 18 anos. Todos podem debater. Cada aluno formula perguntas do estudo anterior e ele pode escolher quem quiser para debater. Muitas vezes, alunos de 8 anos de idade ganham dos mais velhos. Todos mantêm o respeito. Eurípides estimula o debate e sempre exige respeito entre os alunos. Nunca grita nem usa palmatória, como é comum nos outros colégios. Às duas horas, vem o um intervalo. Eurípides é cercado por todos. Alguns querem esclarecimentos ou dicas para o próximo debate. Também aparecem pessoas pedindo ajuda para seus problemas. Ele atende a todos. Nesse momento, eu vou comer pois só temos 30 minutos. Às duas e meia, toca o sino. Eurípides indica um aluno para ler o Evangelho segundo o Espiritismo e comenta a leitura. Em seguida, ele se levanta e, com uma voz que muda de acordo com o espírito comunicante, transmite mensagens espirituais que toda a cidade ouve nessas ocasiões falam muitos espíritos tais como Celina que traz as mensagens de Maria de Nazaré, os apóstolos Paulo, Pedro e Filipe, Joana d'Arc, Sócrates, Platão, João Batista, Giordano Bruno, Lutero, Jean Rus, dentre outros. todos ficam encantados e emocionados. nenhum aluno, mesmo entre os do ensino elementar que tem quatro ou cinco anos, Fica assustado. O ensino da imortalidade com Eurípides é uma prática diária e natural. Ele é o combatente número um na luta contra a ignorância espiritual. Um dia, conversando com Eurípides, lembro-me dos sonhos sobre o dia de inauguração e pergunto se as aulas sobre evolução espiritual e mediunidade acontecerão ainda nesta encarnação ou no futuro. Ele afirma que elas se iniciarão no ano seguinte e que ele espera que no futuro nós escrevamos livros sobre o assunto. Que interessante! Digo em mundo de assunto para não sobrar para mim, pois não quero mais esse compromisso para a próxima encarnação. Ele nota minha atitude e diz Melhor saber e se preparar do que adiar e falir. Você tem razão. Obrigado pelo alerta. Assuma este compromisso com você. Então é bom cumprir, senão vou em espírito puxar o seu pé. Rimos, mas eu sei que ele fala sério. Capítulo 19 O Professor da Imortalidade De todas as experiências, nada se iguala a conviver com Eurípides. Em todas as oportunidades, o professor faz questão de provar a imortalidade da alma e destacar a necessidade de uma conduta moral elevada para todos nós, independente da idade. O desdobramento é uma das maneiras de nos ensinar o poder do espírito sobre a matéria. Quando acontece em sala de aula, ficamos em silêncio, sabemos lidar com o fenômeno de desdobramento e estamos acostumados à disciplina do silêncio nos momentos necessários. Se alguém continua falando, é avisado. Atenção, o professor já foi embora. Certo dia, em uma aula, ele se senta, sua cabeça tomba e seus olhos se reviram. Depois de um tempo, ele retorna a si e conta. Acabo de fazer um parto. É um menino. E seu pai está vendo a cavalo me chamar. E começa a narrar o caminho que o pai está fazendo. Ele acaba de entrar na cidade, agora passa pela praça da matriz, atravessa a rua, está em frente ao colégio, amarra o cavalo, entra no colégio, está vindo para a nossa sala, sobe as escadas, vai bater a nossa porta. O homem bate a porta e assim todos rimos empolgados. — Sir Ripts", diz o senhor, minha esposa está com o um bebê atravessado. Vim correndo. Me ajude, pelo amor de Deus. Eurípides, que observamos com espanto, diz. Seu filho nasceu e está bem. O senhor pode voltar. É um menino saudável. Seu Eurípides, não brinque com isso, por favor. Eu vim a cavalo e só tenho um caminho. Se o senhor tivesse ido, eu teria visto. E, no desespero de pai e de marido, ele pega o professor pelo braço e o leva para sua casa. Eurípides vai calmamente. Ele sabe que é uma situação educativa. Vamos todos atrás, acompanhando-os de perto. Imagine a nossa empolgação. Seria verdade que o professor narrou? Em pouco tempo veremos. Não se finge um parto, nem seria possível ele ter saído da sala naquele momento. Mal contemos a expectativa. Chegamos. É uma casa pobre, no meio da mata. Entramos atrás do professor e do pai e ouvimos a mãe dizer. Não precisava ter voltado. Eu estou bem. A alegria é geral. Nosso querido professor Eurípides, mais uma vez, nos ensina com a prática. Outro desdobramento interessante acontece durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando ele volta e nos conta o que viu em um dos campos de batalha. E, apenas três dias depois, a notícia chega a Sacramento pelo rádio, confirmando o que já sabemos. Não foram só esses casos que vivenciamos. Foram muitos. Um dia, a aluna Joana aparece na porta da sala e o professor pede para que ela entre. Ela diz que a mãe foi ao dentista e usou todos os remédios, mas que não consegue curar a infecção no dente. Está com dores horríveis e, por isso, ela mandou a menina procurá-lo. Enquanto Joana conta a história, o professor apoia a mão no ombro direito dela. Quando ela para de falar, ele diz, — Volte, minha filha. Você é quem vai curar a sua mãezinha com um passe. Joana volta para casa e conta para a família o que aconteceu. Ela tem dez anos, mas o pai é espírita, confia em Eurípides e não nas ideias do Bocó. Faz uma prece e fala para a filha aplicar um passe em sua mãe. Logo depois, a dor passa e a infecção é curada. Eurípides nos ama e confia em cada um de nós. Espero que você esteja gostando dessas histórias, porque vou contar mais algumas. Vai que alguém andou ouvindo as ideias do Bocó e acha que mediunidade é só para adultos, não é mesmo? Na aula de ciências, vamos observar as plantas e os animais. E, na trilha que seguimos, encontramos uma pedra bonita e grande. O professor diz para pegarmos o tinteiro e escrever nossos nomes na pedra. Depois que todo mundo escreve, ele manda jogar a pedra no rio Boró. Jogamos a pedra juntos porque ela é muito pesada. E assim prosseguimos. Ao voltarmos para a sala de aula, sabe o que aconteceu? A pedra está em cima da mesa do professor e com os nossos nomes escritos. Todos vemos e conferimos o nome e a letra. É impressionante. Tem também a história do nosso colega, o Braulio. Às vezes eu sento perto do Braulio. Um dia, enquanto estamos assistindo à aula, alguém aparece na porta da sala. O professor, após terminar a explicação, indaga o que a pessoa deseja. Sr. Ripedes, um senhor vinha trazendo um paciente, obsidiando para o senhor, mas quando estava na entrada da cidade, ele pulou do carro, pegou umas pedras e está em cima do muro do cemitério, andando de um lado para o outro ameaçando todo mundo. O professor ouve atento e, quando olha em nossa direção, o Braulio enfia a cara no livro para não ser visto. Braulio, vá buscá-lo, diz Eurípides. E o Braulio, que tem uns 16 anos, apesar do medo, vai. E assim ele conversa, conversa e consegue trazer o homem. Em poucos dias, o ex-obsidiado volta para casa, curado. Cuidar dos obsidiados furiosos durante a noite é uma tarefa em que todos se revezam por sorteio, além das oportunidades que aparecem a qualquer hora. A coragem e a fé são ensinadas por Eurípides por meio da vivência e da prática, e não tem conversa mole. Tem uma história engraçada com o José Cunha. Ele é sorteado para cuidar do Pedro Moço, um obsidiado complicado que veio de Goiás. O José conversa... Ora, toma conta dele, mas de madrugada dá um cochilo. Quando acorda, toma um susto. O Pedro tinha fugido. — E se acontecer alguma coisa pior? — pensa ele. José sai, então, procurando pelo Pedro por todo canto, andando pela cidade toda, até que desiste e volta. Mas, quando menos espera, ouve. — Voltei, Mutum, porque é tu. Conta-nos José, sorrindo aliviado. As lembranças dos trabalhos no bem têm um sabor sempre muito especial. Muitas vezes o professor nos conta sobre seus desdobramentos. Ele descreve cidades espirituais, lugares do mundo material em que esteve, e narra as nossas experiências fora do corpo, que muitas vezes nós mesmos nem lembramos. Um dia, no colégio, diz... Estive aqui durante a noite e vi, entre vocês, espíritos inferiores, mas não temam, nada de mal irá acontecer. Assim aprendemos, na prática, a lidar com a realidade espiritual e a crescer com responsabilidade e coragem.